Remadores encontram peixe-lua gigante nos Estados Unidos, vídeos impressionam. Pode até parecer história de pescador, mas fotos e vídeos estão na internet para provar o contrário. O remador Rich German ficou pertinho de um peixe-lua gigante. Ele compartilhou fotos e vídeos do momento nas suas redes sociais. O encontro com o grande peixe ocorreu em 2 de dezembro deste ano, quando ele e um amigo, o veterinário Matthew Wheaton, remavam a poucos metros de Laguna Beach, na costa da Califórnia, Estados Unidos. As informações são do blog É o Bicho, do site Metrópolis. História de pescador Eu tropecei neste enorme peixe-lua a apenas algumas centenas de metros da costa ontem. De acordo com a internet, o maior já registrado cerca de 2,4 metros, Contou Jeno, que é fundador da ONG Our Epic Ocean. O maior do mundo. Para Jeno, o peixe pode ser um dos maiores do mundo. Não tínhamos uma fita métrica, mas a prancha de mete tem 14 pés de comprimento e o peixe parecia ter sólidos 9 pés ou mais. É sempre divertido testemunhar uma dessas criaturas interessantes, escreveu na legenda de uma postagem no Instagram. O veterinário, que também fez imagens incríveis, também publicou na internet a emoção de flagrar o animal Ainda me sentindo pequeno um dia depois de conhecer essa fera Já esteve tão perto de uma criatura viva que pesa tanto quanto um carro, comentou ele ao postar um vídeo na rede social Nos vídeos, é possível ver o incrível peixe nadando calmamente ao redor das pranchas deles A passividade do animal rendeu inclusive vários cliques Gigante frágil o animal é o maior peixe ósseo conhecido e existem cinco espécies dele no mundo. Ele pode atingir 3 metros de comprimento e mais de uma tonelada. O maior espécime foi pescado em 1996 ao lago de Kamogava, uma cidade em Chiba, Japão, de acordo com o livro de recordes do Guinness. Especialistas pensavam que o peixe-lua flutuava nas correntes oceânicas, mas agora os pesquisadores acreditam que eles podem viajar 3 km por hora nadando até 25 km por dia. A expectativa de vida de um animal do tipo é de cerca de 10 anos. Inofensivos para os seres humanos, eles são muito vulneráveis e muitos morrem após comerem sacos plásticos que confundem com águas vivas.